Fala galera, eu tô com esse piano, meu piano Privia, PX700 da Cássio E eu tive um probleminha, é, faz tempo já que eu comprei ele, então já tá fora da garantia Já fazem é, um bom tempo que eu comprei, foi em 2004 Então esse piano aqui ele é bem antigo, mas tá bem conservado, eu cuido dele muito bem cuidado Só que eu tava tocando hoje, fazendo um treino e sem mais nem menos essa tecla aqui ó, afundou. Ó. Né? Então o normal seria assim. Ó. Né? Então afundou. Não sei o que aconteceu, não fez barulho nenhum. Tava tocando a música normal, um método de estudo. E parou. Parou de. de né? Ele até tá, a tecla está até funcionando. Se apertar meio forte, o som sai. Só que ela não está voltando deve ter quebrado alguma coisa. Então eu vou desmontar esse piano aqui e vou verificar o que aconteceu e vou mostrar como é que faz para fazer o reparo. OK, galera? Vou fazer a remoção da tampa traseira do Brivia, remover todos esses parafusos aqui, todos eles. Eu retornei o piano aqui para a plataforma e para adiantar o vídeo, eu já removi todos os parafusos. Aqui todos os parafusos. E eu vou abrir a tampa aqui. Para remover essa parte aqui, a gente puxa aqui, ó. Ok, gente. Aqui. Ok. E essa parte aqui toda ela sai, ó. Tá vendo? Ó. A terceira tapa, ó, veja como ficou: é remover esse corrimão aqui. Tá? Então, tirar essa parte, é necessário remover esse pininho aqui. Ó. Tem dois parafusos. Ele vai abrir. E, ó, tá vendo? Essa parte aqui ela sai. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ok? Removido os pinos aqui, ficou desta maneira. Né? Então, se eu levantar um pouquinho aqui, ele já vai sair. Eu não vou levantar aqui porque eu tô gravando. E aí ele vai escapar. Então aqui a mesma coisa, ó. já tirei o pino, então ele tem uma saliência embaixo onde fica encaixado, se eu levantar aqui ele vai, vai sair ali, ok? Outro ponto que precisa ser removido é esse protetorzinho aqui, tá? aqui dentro ó, nós temos um parafuso aqui, então... soltou aqui. Beleza? Então a gente ficou assim. E agora para esse pininho sair daqui, ó. Tá? Vendo? Esse pininho aqui, esse pininho aqui. É que eu tô gravando, né? eu não vou conseguir fazer sozinho. Eu vou tentar aqui. Mas ó, você desce aqui embaixo. E aqui né, em cima você dá uma jogada para você poder remover ele bom pessoal eu removi a parte superior né, da, da tampa é, agora eu vou remover isso aqui então eu vou remover esse parafuso aqui esse aqui e esse aqui ok removido a parte de cima eu vou remover esse pedacinho aqui, ó, com dois parafusos. Próxima etapa é remover, aliás, desconectar o flat cable da placa-mãe. Então, eu vou desparafusar esse negócio aqui, né, que tem um parafuso aqui, né, ó. Eu vou ó, tirar essa proteção aqui e desconectar o flat cable da placa-mãe. E aí eu vou remover todos esses parafusos aqui. para poder remover o teclado e a gente trabalhar com ele, OK? Eu removi os parafusos de baixo e observei que também precisa remover esse parafuso aqui, ó. Tá? E esse aqui. Então tem esses dois parafusos aqui para serem removidos. OK? Senão, ó, a tampa aqui não sai. Remover esse, esse parafuso aqui Esse aqui E esse aqui Para os cabos ficarem soltos E a caixa poder abaixar que aqui tem um pino que entra Para dentro da caixa de plástico aqui, Que vai aqui em cima Mesma coisa aqui Então para eu tirar eles Eu vou ter que tirar esses parafusos E soltar o cabo ok? Bom, aqui está a placa mãe E aí eu vou remover esse flat cable aqui do do keyboard do teclado beleza para remover o teclado eu já tirei aqui tinha um parafuso aqui tá aqui tem esse parafuso aqui tá aqui e tem esse parafuso aqui aqui Ó. na parte inferior nós temos os parafusos que prende o teclado pela parte de baixo, tá? Então a gente tem é, aqui, a gente tem aqui, aqui, aqui, todos esses parafusos que são prateadinhos, não preto, tá? Só os prateadinhos que vocês vão remover todos eles ok eu vou remover Só tudo lembrando aqui que onde fica aqui a fonte embaixo dentro aqui tem um parafuso bem aqui ó nesse ponto na parte de baixo aqui então eu preciso remover isso aqui também para soltar o teclado completamente aqui também tinha ó, tá vendo? dentro aqui ó então ficou alerta aí para gente poder soltar o Depois, um trabalhão arrancando 500 milhões de parafusos Nossa Senhora não sei porque que a caixa tem que colocar tanto parafuso mas consegui tirar aqui tá o teclado Ok então eu vou fazer a remoção da tecla em questão é essa aqui ó Ok então como você pode ver ó tá vendo como é que é ó ó como que é aí soltou Ok então soltou a tecla aqui agora vamos ver qual que é o problema galera o que, que acontece essa pecinha de borracha aqui que fica na ponta ela quebrou estragou sei lá o que aconteceu da tecla que tá dando defeito então eu vou ter que procurar uma pecinha igual essa ou colocar alguma coisa que substitua no lugar, igual essa aqui. Ou pegando uma tecla aqui, ó, a última tecla aqui eu pegar uma dessas aqui e colocar no lugar para resolver o problema. Qual a ideia que eu tive? Tirar um pininho, né, de uma tecla que eu uso pouco. Ó, essas teclas finais aqui, ó, eu uso muito pouco. Então eu vou tirar um pininho desse aqui e colocar aqui, ok, e eu vou fazer essa troca e aqui vai ficar por enquanto sem, que eu vou procurar no eBay ou em algum site na internet para comprar, vou dar uma pesquisada e localizar para o piano não ficar aberto. Então eu vou fazer essa essa gambizinha, né? essa gambiarra, tirar daqui, colocar ali, para o piano voltar a funcionar aí eu vou fechar ele que eu vou procurar na internet comprar o, o a pecinha né, que quebrou substituir ela posteriormente como essas compras internacionais são muito demoradas né, até a, o desembaraçamento aduaneiro e tudo mais vai demorar muito tempo provavelmente eu vou ter que comprar essa peça no Japão e aí vai levar uns 30 40 dias para chegar como semana que vem eu vou ter que viajar, então é melhor eu pegar e e já fazer o reparo agora, fechar o piano, deixar entrar a poeira e quando retornar a peça eu faço a substituição. OK, galera? Então é uma é um é um paliativo, OK? Tirar essa peça daqui e colocar aqui. Eu fiz a remoção da pecinha aqui ó, e ela ela tá podre a pecinha como diz assim, um modo de dizer é, eu coloquei a, releia a, o dedo aqui e ele já quebrou ó, então provavelmente de todas as teclas deve estar com problema esse, essa pecinha aqui deve estar apodrecendo essa pecinha, então as outras teclas também vão dar esse problema a, a médio prazo a curto médio prazo então todas as essas borrachinhas elas estão comprometidas Então eu vou procurar na internet essa pecinha E vou comprar um kit para todas as teclas Vou trocar de tudo Vou procurar na internet Eu vou deixar o link na descrição aqui Pessoal, agora eu vou ter que tirar esse martelinho daqui Pra tirar eu vou levantar um pouquinho aqui E puxar nessa direção, tá? Empurrar Então pega aqui Volta. E faz assim, ó Ok Aí soltou aqui, tá vendo? Beleza, gente? Bom, galera, então ficou assim, ó Ficou legal, né? Eu troquei essas duas teclas Por esta no final Dessas no final aqui, tá, ó. É que uma delas já tava com problema Então, é, eu troquei Tirei aquele martelinho e coloquei aqui no meio do piano onde está com problema. Eu troquei, substituí Essas teclas aqui, ó, dificilmente eu vou usar. Então eu tirei e coloquei aqui, tá? E como eu vou ter que trocar do piano inteiro, é, ou eu compro todas as borrachinhas para as 88 ou 85 teclas que faltam, ou eu construo uma forma, né? tô pensando ainda o que que eu vou fazer se eu vou construir uma forma ou enfim fazer uma forma para construir essas borrachinhas tá Porque aí eu não vou precisar depender da compra dessa, ou comprar um só de modelo ok galera então é isso Se você gostou do vídeo dá um joinha aí para me ajudar e se inscreve no meu canal habilita o sininho e dá um like aí beleza muito obrigado hein gente falou